Rotando se alegravam o meu dia. Pensamos no futuro. Será que vamos nos falar e assim vivemos sempre a se amar? Mas eu sentia falta de algo. Não era ideal, mas De ficar calada, tem minha opinião. Ainda amava vocês, Eu era imortal. E agiram de uma forma. Seu ego subiu, você está perdida Futuro entre nós não existe mais E o amor virou um ódio sem paz Mas eu sentia falta de amor Parei de ficar...